Vamos, neste vídeo, conhecer os temas do Drupal Core e uh, onde estão guardados em termos de fecheiros. Ainda vamos ver a diferença entre temas de back-end e de front-end. Para conhecermos os temas uh, dados ou disponibilizados pela versão 7 do Drupal, uh, basta visitarmos a secção Aparências, se estivermos a trabalhar com uh, a língua portuguesa ou Appearance, no caso do inglês, que é o meu exemplo, e uh, visitar esta página. Nós temos aqui uma lista de temas e temos uh, nesta página três secções. Os temas ativos, o o Seven; temas inativos, o Garland e o Stark, e ainda uma secção para a configuração do tema de administração e tema para edição de conteúdo. Na parte dos temas ativos, temos, por defeito, o Bartik e o Seven, isto no Drupal 7, e o Bartique funciona como tema de front-end e o Seven como tema de administração. É, aliás, o único tema dos quatro que vem com o Drupal 7 que uh, é exclusivamente tema de administração. Ele tem umas características especiais, que nós vamos ver no seu layout, uh, para permitir uma edição fácil a toda a largura uh, disponível. O, os outros temas Garland e Stark são também temas de front-end, temas uh, para apresentar o conteúdo ao público, uh, mas que estão uh, desativados por defeito e que podemos trabalhar eventualmente com eles. Vamos ver o uh, aspecto do Bartip e do Seven para começar. Este é o look and feel do Bartik e é, digamos, o aspecto dado quando fazemos uma instalação Drupal e quando clicamos no link Visite o seu novo site. E quando fazemos uma chamada de qualquer página da administração, páginas começadas por admin, verificamos que temos um outro look and feel e temos um. Digamos, um, um layout mais arejado, mais aberto. Este é uh, controlado por um outro tema, o tema de administração, 7. Uh, nós estamos na página uh, da secção estrutura blocos e uh, não foi por acaso que eu vim para esta página porque é uma página que favorece muito a visibilidade e o controle do aspecto e do look and feel de cada um dos temas que estão uh, ativos. Eu falo em temas ativos porque para já nós temos aqui o que o 7 precisamente os que estavam na primeira secção do Appearance, os Enable Themes, mas nós podemos, digamos, ver aqui outros temas. Vamos ativar Outros, fazer Enable ou Garland, que passa a estar na secção dos Enable e ainda ao Stark. Visitamos novos blocos e refrescamos. E temos aqui os quatro temas do Drupal Core uh, presentes na secção do Structure Blocks e uh, ao visitar este link disponível para cada um dos temas nós ficamos com a percepção de como é construído cada tema e quais são as grandes áreas ou zonas uh, para guardar conteúdo disponibilizadas pelo tema em questão. Este é o caso do Partique, como veem, tem muitas regiões, 14 ao todo. Este é o caso do Garland, mais uh, simples do ponto de vista de layout. O Stark, que é uma outra opção de front-end, mas uh, como podem ver aqui, uh, está mais despido, não há fundos, não há backgrounds, o HTML está em estado puro. E o 7. O 7, tal como eu dizia, é o tema uh, da administração e ao ser tema de administração, uh, por norma os temas de administração são temas que ocupam toda a largura, não têm muitas secções, muitas divisões uh, em linha, porque isso uh, quebra as tabelas e torna mais complexa a visualização do conteúdo, grandes listagens de conteúdo. Voltando aqui à área e como, como podem ver, eu fazendo refresh ou navegando, que aqui pouco posso navegar e efetivamente posso ir para o My Account, voltar ao Home, porque ainda não tenho conteúdo nenhum, mas basicamente eu estou aqui a visitar várias páginas e todas elas controladas pelo Bartik. Eu vou ativar um outro tema, o caso do Garland, que neste momento o artigo é o default, mas se quiséssemos ativar o Garland, eh, apesar de termos ativos vários, só um é que é assumido por defeito. Vamos alterar, neste momento está o Garland, e se eu fizer refresh, já vou ter um outro, hum, digamos, hum, aspecto do, hum, do conteúdo. Mas curiosamente, sempre que eu adiciono conteúdo, e temos aqui o link do Node-head e o tipo de conteúdo que quero adicionar, eu vou ter o tema, já estão a reconhecer no fundo o padrão, o tema 7. E isto porque está definido, vamos voltar a colocar o como default, e isto porque temos aqui definido na secção de administração não só o 7 como tema administrativo, mas também utilizar o SEVEN como tema para criar e editar conteúdo. Ora, se eu retirar esta opção e fizer o refresh, eu vou ter o Bartique na criação de conteúdo. Portanto, eu posso ter ou continuar a ter na área do, da administração SEVEN, mas na área do, da criação de conteúdo o Bartik. Isto é uma opção, evidentemente que estas opções por defeito devem ser sempre respeitadas, sempre possível, quando tem que se alterar, ótimo, altera-se, por isso mesmo é que é uma opção, mas devemos sempre ter o cuidado de quando temos problemas com os temas, fazer debugging voltando ao default para eventualmente identificarmos a razão do problema que temos com o tema, se é do nosso tema, se é eventualmente do Drupal-Core. Apresentados os quatro temas do Core, três front end e um de administração, vamos ver onde eles são guardados em termos de fecheiros. Nós temos aqui uma instalação Drupal, estes são os fecheiros de raiz e temos logo na raiz uma pasta denominada Themes. É uma pasta muito tentadora e é aquela que fica imediatamente visível e as pessoas têm tendência a colocarem nesta pasta os temas que instalam ou que querem ver instalados e também os temas que vão construindo. Ora, esta pasta está reservada para os temas do core. Significa que não devemos uh, colocar aqui os nossos temas, nem os temas uh, custom ou, ou temas do Drupal.org. Se clicarmos nela, vamos encontrar os quatro temas, o Bartik, o Garland, o Seven e o Stark, e esta pasta nunca deve ser alterada ou, ou em termos de Drupal, hackeada, ou seja, alterada, modificada, porque isso depois compromete a atualização do Core. O que devemos fazer, em contrapartida, e temos uma secção onde podemos efetivamente trabalhar os nossos temas, é na área Sites, ou na pasta Sites, ou e Things, tal como já por hábito fazemos para os módulos. É aqui que devemos guardar os nossos temas, como podemos comprovar pelo readme.txt aqui colocado. E fica assim apresentado... Uh, o apresentados os temas do grupo Alcor e uh, o local onde se encontram guardados na pasta themes do, uh, da raiz da instalação.